Não é Não é foto. Gravando. É é já acertou? Já acertou? Olá, que tal? Como está o Cabo Verde? Aê! Já vai. Olá. Olá. Saírem acordo, bem na acordo, vida. Cabo Verde. Saludos. cabo verde. Verde. É isso. Mas a menina, amém, amém. Foi como que em Cabo, em na língua de Cabo Verde é Deus te é é. é. é. é. é. é. é. abençoe. É. É, lá é a língua crioulo, mas o criolo é muito parecido com o nosso português, certo? Aí por isso algumas coisas é em português, porque lá fala português de Portugal. Aí, a mim fala crioulo. Olivia? Olivia. De novo, é de, de São nome, nome. É, de seu nome. Conveio. Olivia, da Arbada, Saluda a Arbada. aos irmãos de hey, Cabo Verde, de Venezuela, Aunque estamos em Brasil Boa Vista. Saludos, bendiciones. Ei, Cris. Cris, vai tu agora para eles falar da dor, porque eles estão falando Ai, não. Aí, amiguinha. <risos> é nóis, né? Vai, chega. Não pode fazer vídeo não. grande não.